Olá, eu sou o Leonardo e no tutorial de hoje eu vou estar ensinando como fazer o backup do conteúdo do curso. Seja rótulos, atividades, arquivos, vídeos, tudo que vocês colocaram dentro do curso, a gente vai ensinar a fazer o backup aqui agora. O primeiro passo é vir nessa engrenagem aqui e em backup. Nessa página aqui vocês vão se deparar com essas caixinhas para habilitar e desabilitar o que vocês não queiram que suba para o backup. É incluir atividade ou recurso, incluir os blocos, seja elas todos, todos os conteúdos. No meu caso aqui eu vou deixar todas marcadas porque eu quero que o backup seja feito completo. Aqui você vai para o próximo. E nessa outra janela aqui vai aparecer para poder habilitar ou desabilitar o que vocês não queiram que suba. Seja a apresentação, o recurso é, de avisos, o recurso de rótulo aí aqui no meu caso eu vou deixar todos marcados que igual eu falei eu quero que seja o backup completo aqui passa para o próximo novamente e aqui vocês só dão um conferir para ver se é se está todo desabilitado aqui para poder estar tá fazendo o backup e executar o backup aqui o arquivo foi criado com sucesso continuar Aqui tá os backups que a plataforma deixa gravada Só que eu, eu, não, eu não consigo falar para vocês Eu não sei falar quanto tempo que esses backups que foram realizados Eles ficam armazenados aqui dentro da plataforma No meu caso, eu particularmente eu gosto de estar tá fazendo um download E guardando ele aos meus cuidados Então aqui, ó eu sei que esse aqui foi o backup que eu fiz agora Aqui dia 17 de julho, 2020, às 15 e 07 mesmo horário então aqui eu vou fazer um download dele para poder ficar com ele guardado aos meus cuidados então vou clicar em download e aqui ele vai estar tá fazendo o download desse desse meu arquivo aí é que vocês podem pegar ele salvar ele num é, no pendrive ou até mesmo no computador no notebook de, de poder de cada professor Deixa eu só ver onde é que ele foi parar que tá aqui nos meus downloads então vou deixar ele aqui que daqui a pouco eu vou explicar como restaurar esse backup dentro de uma de uma outra turma que não tenha nada não tenha conteúdo algum para restaurar todo o conteúdo no semestre atual é muito fácil também vocês vão clicar nas suas turmas e nele não vai ter conteúdo algum ele vai estar tá assim sem nada preenchido e para poder subir o backup da, do semestre anterior, a gente vem aqui nessa engrenagem, em restaurar, nessa janela aqui a gente clica em escolher um arquivo, aí vocês lembram que eu, que eu disse para poder guardar no computador, notebook ou drive pessoal, que é por segurança mesmo de vocês ter esse backup, aí vem em escolher o arquivo Vai navegar no computador, no caso o backup que eu tinha feito ficou aqui em downloads ainda, então vou clicar nele. E pedir para enviar o arquivo. Aqui tem a escolha a licença. É, todos os direitos preservados, domínio público, entre outros. Eu vou colocar todos os direitos preservados. Enviar este arquivo. Está aqui. Então aqui o arquivo já está aqui. Então a gente clica aqui em restaurar para poder começar a fazer o backup da turma no semestre atual, aqui a gente confere tudo que vai subir, desce até o final da página e clica aqui em continuar, restaurar nessa turma, mesclar o conteúdo de backup com essa turma, assim, vai abrir mais uma janela, a gente confere Novamente, se, é, se a gente vai não, não vai querer incluir alguma coisa. No caso, a gente está querendo incluir todo o material do semestre passado. Então, eu vou clicar em próximo. Aqui a gente confere mais uma vez tudo que está subindo para a turma atual. Desce até o final da página e clica em próximo. Dá uma última conferida. Para ver se está tudo ok. E executar a restauração. que ela vai fazer a restauração, a gente aguarda uns minutinhos, pronto, a turma foi restaurada com sucesso, clique no botão continuar abaixo para visualizar a turma que você restaurou, Vou continuar, então está aqui, todo o conteúdo do semestre passado está na turma do semestre atual, então agora para poder formatar e deixar com as datas atuais, alguma outra a, a alteração que vocês desejam fazer em algum vídeo, se tem algum vídeo mais recente, se vocês queiram modificar o questionário, a prova, é, trocar os rótulos, é, inserir outros rótulos, aí já fica um pouco mais fácil. E é da maneira que a gente explicou nos tutoriais passados. Então é isso.